Olá gente! Mais uma vez, vamos aqui começar com a gravação do nosso vídeo e o nosso tema hoje é não se sinta limitado e tenha sempre a tua autoestima. É... Não se sentir limitado. O que é isso não se sentir limitado? Muitas das vezes nós só não vamos atrás porque sentimos que nós não podemos lá chegar. E quando nós sentimos isso, que não podemos lá chegar, é porque temos a nossa autoestima muito baixa. Porque quando se tem autoestima muito alta, elevada, é forte, e alguém disponível sempre, você nunca se sente limitado. A limitação é algo que bloqueia a nossa mente. A alimentação é algo que bloqueia a nossa forma de pensar, de imaginar, de fazer, de buscar. E, no entanto, é preciso que nós estejamos sempre bem disposto, bem disponível, disponíveis é para fazer as coisas. Por quê? Porque quando tu, a tua autoestima está baixa, Sentes-te muito parado, muito parado, não consegue fazer as coisas, não consegue ir atrás, não consegue alcançar os objetivos. Nós devemos sempre nos preparar todos os dias, preparar a nossa autoestima ao levantar da cama. Temos que ter uma moral, temos que ter uma motivação que para podermos fazer as coisas. Agora, quando tu te sentes limitado, tipo, será que se eu me levantar para ir atrás de um emprego, alguma coisa pode acontecer? Posso conseguir um emprego hoje? Ou será que se eu chegar lá e todo mundo vai me jogar é, no olho da rua, porque tu não serves, tu não vales, tu não és ninguém? Quando tu já começas a vir com essa mentalidade de casa, ou com essa mentalidade ao acordar, é porque o teu dia não vai correr bem e só será fracasso na tua vida, neste dia. Mas quando tu estás disponível, tu estás com uma mente fria, estás disponível com a moral muito alta, com a autoestima mesmo no ar, mesmo no alto, que é para fazer as coisas, você vai ver que vai atrás e muitas pontas abrirão-se para ti, muitas das vezes, nós nos limitamos, nós achamos que não, eu não posso fazer isso, porque não sou capaz, todos nós somos capazes, todos nós conseguimos fazer o que outro faz, porque é aquele ditado que diz que o que é